Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluso Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso Sim, rapaz, os gameplays não param, galera Muitos Pro Players aí mostrando as suas habilidades no beta que teve recentemente na semana passada No caso, nós trouxemos até vídeos aqui pra vocês no canal, lives aí no caso e tal E hoje nós vamos mostrar aqui, cara, o Momoti Que é um Pro Player também muito conhecido aí da cena do Street Fighter 6 Street Fighter quer dizer competitivo e rapaz, ele trouxe pra nós aqui, que a gente vai ver nesse vídeo, um Ken absurdamente insano, ele amassando a galera com o personagem... E vai ser muito legal trazer isso daqui e poder comentar com vocês, aquela narração descompromissada de sempre e tudo. Então já o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela. Estamos aqui novamente no canal do Chuses, galera, que a gente trouxe vídeo aqui recentemente para vocês também. Vou deixar o link embaixo no comentário fixado para vocês acessarem lá, conferirem essas lutas deliciosas que eles têm postado lá. Então bora conferir aí o Ken de Momote, que tá muito bruto E simbora, sem mais delongas, partiu Ó, Kenzão ali agora contra Luke Ken do Momote, aqui do lado esquerdo, já começou com o Drive Impact ali, ó Indo pra cima do Luke, trabalhando ali nos footsies, tentando buscar aberturas Conseguiu ali um golpe baixo com o Drive Rush Deu aquela enganada com a investida do Ken ali, parando com o um golpe fraco, no caso, né? Vai utilizando os Parries ali, temendo algum tipo de ataque, passou direto o Shoryuken do Ken, conseguiu um golpe baixo ali com o Shoryuken. Olha aí, rapaz, emendou um combaço ali com o dash do Ken, parando com um golpe fraco ali, mandando o Shoryuken de fogo no final. Tá sem a barra de drive o Ken, mas tá colocando uma pressão absurda em cima do look ali, rapaz, Que não tá conseguindo fazer muita coisa. Ó, golpes baixos ali acontecendo, Jinrai Kick ali do Ken, soquinhos fracos ali, investido do Ken com um chute forte, na verdade. Eu ia falar soco. E, mano, olha a pressão absurda que o Momote colocou no cara. Tanto é que ele não conseguiu nem aproveitar a, a chance que ele tinha com o Ken em Burnout. Sem barra de drive, sem nada. Já começou muito bruto já. Mandou um drive impact ali em cima do Shoryuken do Luke. Já mandando aqueles Hadoukens ali controlando espaço. Dashens do Ken ali com chute forte. Golpezinho fraco ali, intercepta o pulo, já vai botando aquela pressão absurda ali no canto, excelente Shoryuken como, como antiaéreo, na verdade, né? Golpe baixo com Drive Rush ali, ó, dashzinho do Ken cancelado com, com um combaço finalizando com Shoryuken de fogo. Mais um combo absurdo do Ken ali, no erro do look, onde ele manda que ele confirme o Super Art nível 2, poder selar essa luta, foi bem rápido, hein? Senhor, mano, essa luta foi rapidaça, um O amassando mesmo com o Ken dele. Ó, já mandou aqueles chutes ali, ó. É um... na verdade, esse ele não é o Jirai Kiki. isso ali é um combinho de chutes com o Ken, que você aperta 4-4-3, se eu não me engano, é bolinha, bolinha e X, né, no controle do Playstation. Ó, já mandou ali que é Drive Rush, prevendo Drive Impact, ele agarrou super bem, mais um Drive Impact agora por parte do Momote, vai mandando aquele Hadouken, vai se aproximando ali, mandou aquele Drive Rush... Hadoukenzinho ali, conseguiu um excelente Drive Impact em cima da bica do Momote ali, vai completar o combo com quatro hits ali do Ryu A gente sabe que o Ryu ele bate pouco em combos, mas causa um dano absurdo, consegue um excelente golpe baixo com o Hadouken amplificado Vai trabalhando ali, consegue um excelente bico. engana o oponente, dá, faz um agarrão, vai lá pro canto agora Ryuzão, é uma situação complicada hein mano, apesar do Life Lead ali do Ken não estar tão grande né É uma situação complicadíssima e acaba tomando ali um aéreo de Shoryuken e sela mais um round ali, o Momote com seu Ken Cabulo, cabuloso. Eu ia falar cabeludo, mas é cabuloso. Ó, já mandando aqui chutinho, soco baixo ali, ó. Novamente vai tentando cavar aí um confirm com seu chutinho baixo, o Ken. Conseguiu ali agora drive rush e fez a investida do Ken poder cavar aquele Shoryuken de fogo, poder completar o combo. Ryuzão ali tenta um cross-up, acaba sendo punido com o Shoryuken do Ken. Drive Impact ali é muito bem defendido Olha o Drive Impact, seguido de Drive Impact do Momote agora Excelente leitura ali do, pra counterar o Drive Impact e lá vem o Super Art nível 3 do combo, acabando não pegando a animação completa E ele ainda garante mais um Shoryuken poder causar um pouco mais de dano Ryu sendo extremamente pressionado ali no canto, rapaz, tá situação complicadíssima pro jogador do Ryuzão acaba, Ativou o Daging Charge, mandou ali um tato de Fogo e foi pego no agarrão depois de ter farofado um Shoryuken. Hum. Momote tá muito brabo com esse Ken, mano. Senhor. Já consegue o um excelente Drive Impact em cima da bica do Ryu. Olha o combaço acontecendo ali com o Shoryuken de fogo. 8 hits. Consegue prever muito bem ali agora o Impact do Momote, jogador de Ryu. É Sap Lineal o nome do cara que tá jogando ali contra o Momote, né? Ó, defende muito bem ali. Vai trabalhando o espaço. Vai dando aquelas bicas do Ken que tem um alcance muito bom. Vai trabalhando ali no D4 também. Consegue o um excelente combo de quatro hits do Ryu. O Drive Impact ele acontecendo, defendeu muito bem no Drive Parry. E olha o Drive Impact do Ken acontecendo ali em cima do Drive Impact do Ryu. E vem combates por parte do Ken. Excelente conversão. Drive Parry ali perfeito do Ryu agora. Consegue fazer um combinho, poder causar um pouco mais de dano. A vida dos dois oponentes ali estão bem parecidas nesse momento. Com uma pequena vantagem pro Ryu. E acaba levando ali um confirm com super arte nível 2 pra poder selar mais uma luta pro nosso querido Momoti. Nossa, muito esperto, mano Muito esperto o, cara de, o player de Ryu tá jogando super bem, cara Mas o Ken do Momote, vocês estão reparando também Que ele tá muito bom nas execuções Sabe? Ó, previu muito bem mais uma vez o Drive Impact Ele agora do Ryu, poder completar com esse combaço do Ken ali Esse aqui de fogo do Ken, manos. Você tem que fazer uma investida pra frente O dash que o Ken tem, né, nas, nas habilidades únicas dele Pra você ativar os golpes de fogo dele Senão você não consegue fazer Hum, mandou um Drive Impact muito bem colocado ali Agora poder selar mais esse round pro Momote E a luta e foi uma vantagem de vida extrema O Ryu não conseguiu fazer nada ali agora, vocês viram? Vai defendendo super bem Tomou uma bica ali no meio da cara o Ken Ativa o Dendin Charge, mas foi, foi punido na ativação já tá ali no canto ali, sendo pressionado. Que é absurdamente insano nesse momento ali. Agora botando a pressão absurda no Ryu. Consegue mais um combinho ali com golpes fracos de Shoryuken. Mais um Drive Impact acontecendo ali por parte agora do Ryu. Não consegue completar o combo ali, mas fica totalmente safe. Conseguiu uma boa abertura ali agora o Momote Fez um cross-up ele não completou o combo. E o um Drive Impact acontecendo ali mais uma vez. Por parte do Momoti poder dar aquela counterada deliciosa e, sei lá, mais um round pra ele. Hum... Cabuloso, mano. Cabuloso. Vamos lá, consegue ali um excelente Shoryuken, andando aqueles soquinhos ali, trabalhando o Drive Rush, excelente Drive Impact agora do Ryu Lá vem o Super Art nível 2 do Ryuzão ali agora, poder completar um pouquinho mais ali o, o seu combo, né? E causar um pouco mais de dano também, Drive Impact ali defendido pelo Momote, vai trabalhando ali nos foots, ativa o Dendin Charge na hora errada Porque tomou um Hadouken no meio do peito, os chutinhos ali do Ken, a sua string básica, né? Acontecendo, o Hadoukenzinho do Ryu ali, ó os dois vão trabalhando, botando aquela pressão absurda. Drive Impact por parte do Momote, rapaz. Olha só o combaço acontecendo ali com o, o, o Flying Kick do Ken, né? De fogo, passando pro outro lado. E toma ali um Shoryu Repar, vamos dizer assim, né? Do Ken, pra poder, selar mais uma luta. É, meu amigo. O Momote basicamente tá lutando contra o mesmo cara desde o início. O cara joga super bem de Ryu também, entendeu? Mas, pô, a pressão que o Momote tá, tá botando ali agora, rapaz do céu. Olha aí, ó. Bateu na parede ali agora Vai só trabalhando os Drive Impacts ali, ó Pressionando absurdamente o Ryu, que não tem muito o que fazer Consegue ali um Drive Impact poder dar uma respirada Não consegue completar o combo E acaba não punindo também o Momote Depois do Tatsu forte ali do Ryu Tentou ali um golpe pra cima, vai mandando seus seu Saduk, Investido ali do Ryu, não consegue completar o combo Foi punido E acaba selando mais um round aí o Momoti É, meu amigo Começou ali mais um roundzinho, consegue um parryzinho ali, rapaz. Ó, o Drive Impact acontecendo ali agora novamente por parte do Ryu. O Drive Impact do Momote também, que defendido pelo player de Ryu. Vamos só trabalhando ali, se estudando, buscando as oportunidades ali. Golpe fraco do Momote, consegue mais um Drive Impact ali o Ryuzão. Acaba não completando o combo e vai ser punido, hein? Com o Tatsu ali amplificado e mais um Shoryu repar. Burnout agora por parte do Ken. Consegue um excelente agarrão, o Ryu ali no canto, vai sendo pressionado. Vai tentando de todo jeito ele tentar buscar oportunidades para poder conseguir, né? Dar um jeito no Ken. Enquanto ele está em burnout, porque ele está em desvantagem nesse momento. Mas vai defendendo super bem ali agora o Momote. E a barra de drive acabou voltando, meus amigos. Toda a vantagem que o Ryu tinha no burnout do Ken já se foi. E o Momote consegue um belo agarrão colocando o Ryu mais uma vez no canto. Um pixel de vida pro player de Ryu, rapaz. E toma ali um Hadouken para poder selar mais uma luta. Ó, já mudou, já mudou o player. Na verdade, eu acho que o primeiro cara que ele tava enfrentando não era o do Ryu, não. Porque acho que ele tava jogando de Luke também. Eu, na verdade, nem tinha prestado atenção no nome, mas vamos lá. Ken versus Luke, mais uma vez. Ó, consegue ali um excelente combo ali, rapaz, na investida do Luke. Vai chegando ele pra frente, Kenzão vai botando aquela pressão ali, rapaz. Luke vai ficando muito meio sem ter o que fazer. Vai tentando buscar meios de evitar essa pressão do Ken Consegue ali um... Nossa senhora, não conseguiu punir, mano Nossa O Tatsu suf... simplificado do Ken ali aconteceu Mas o Luke eu acho que meio que desesperou Não conseguiu punir direito Vai botando aquela pressão absurda do Ken Drive Impact ali bateu na parede Não conseguiu completar o combo completamente Comple... Completar o combo completamente foi ótimo, hein É, mas agora já foi Bateu ali na parede um monte de vezes com Drive Impact, meus, meus amigos Já era Pisando ali na perna do Luke Vamos lá os dois ali com os dois... Eita, pô ó. Tra trabalhando ali nos parries. Shortyukes ali do Luke acontecendo. Drive Rush ali do Ken. Mais um Drive Rush ali. Não consegue completar o combo. Mais uma rasteira forte ali do Luke. vai trabalhando ali nos Drive rushes rapaz. Não conseguiu punir completamente, mas foi um agarrão. Tá bom, tá bom. Já conseguiu excelente punição ainda assim. Drive Per drive acontecendo ali, rapaz, ó. Tá trabalhando nos tiros ali. Consegue counterar muito bem com base de 8 hits com o de fogo do Momote. Luke vai esperando a oportunidade. Conseguiu uma rasteira ali que não deu nada. Passou no vento. É esse Shoryukens aí acontecendo. Essas farofadas, rapaz. Dando só abertura pro Momote. Dando as bicasinhas do Ken ali. Controlando espaço. Buscando a oportunidade. Conseguiu um excelente Shory ali poder counterar um golpe aéreo. E o Tatsu forte... Tatsu forte não, né? Amplificado acontecendo no pulo do nosso querido Ken. Conseguiu um Shoryukenzinho. Mais um Shoryuken com golpes fracos ali, poder completar o combinho, rapaz. O Drive Impact ali conseguiu pegar, mas não estunou. Mais um antiaéreo acontecendo ali por parte do Momot. Eles são um Shoryuken fraco. Outro Drive Impact, rapaz. Só vão gastando, hein. Ativou o Dendin Charge ali agora. Amplificou o Hadouken do Dendin Charge, hein, mano. Ó, novamente ativado ali. Vai só tentando buscar oportunidades. Constenta o cross-up ali, mas foi punido pelo Momot. Conseguiu ali um golpezinho com um soco forte embaixo. E olha só o compasso com o Super Art nível 1 acontecendo por parte do Momot pra quase selar essa luta, meus amigos. Ó, golpe baixo ali, D4 do nosso querido Ken. E o Momot sela mais um round para ele. Hum, o cara tá jogando muito bem, mano, de Ken. Esse Ken dele tá muito, muito absurdo, cara. Ó, excelente Shoryuken é agora do Momot. Consegue um belo agarrão ali agora o player de Ryu. Vai só trabalhando ali nos foots, tentando buscar aberturas Daging Charge ativado, o Momote vai, vai Indo pra cima com cautela Ó, consegue ali um Drive Rush Defendido pelo Ryu Drive Impact ali que não deu nada, Ryuzão vai mandando ali Seus combos, troca de lado com o Ken Vai tentando botar aquela pressão absurda ali Tatsu que não foi muito bem punido Pelo Momote, pica do Ryu ali Que deixou ele na distância muito boa, conseguiu ali um excelente combo Com o um Drive Rush e o combaço Acontecendo ali com o Flying Kick De fogo do Ken e Shoryuki no final Vai trabalhando ali nos soquinhos do Ken, deu aquele dashzinho ali, cancelou, foi no agarrão. Toma ali um Drive Impact, o Ryu vai tentar buscar a oportunidade aí, rapaz. Vai poder diminuir essa vantagem de vida do Ken, que está em Burnout agora no momento. Consegue um excelente counter ali no pulo e um Hadouken poder selar mais uma luta. Agora vamos ver Jamie contra Ken. Olha aí, ó. Agora é um outro player lá do Japão também, ó. Que tá jogando de Jamie, vamos ver. Ó, o Jamie consegue ali um excelente conforme o combinho de 4 reis, já mandou duas bebidinhas ali, ó. Quem vai passando ali consegue um Jirai amplificado, mas acabou não completando a string com o agarrão. Excelente, excelente, como é que fala? Wake up do nosso querido Jamie ali agora. Consegue um Shoryuken, vai botando aquela pressão absurda no canto ali agora o Ken em cima do Jamie E olha só que o personagem pra poder botar pressão é o Jamie, hein? Quem tá pressionando é o Ken. Ó, já consegue ali dar aquela stunada, mais um combinho ali acontecendo. Tenta a sua bebidinha, mas toma um Shoryu Repa por parte do Momote Hum, mandou aquele ali amplificado O Jamie tava muito esperto, acabou conseguindo punir Já ativou ali o seu boost de dano Com seus golpes que, que causam mais um, um hit a mais, vamos dizer assim, né Quando acertam, mas não teve muito jeito rapaz O Momote tava extremamente esperto Ali nisso, trabalhando muito bem Ali com os golpes do Ken, né Poder controlar o espaço E vai cavando boas oportunidades na luta Nesse sentido, né, já consegue uma bela string ali do Ken Vai trabalhando ali com seu Drive Rush Jamie defendendo tudo Vai só buscando espaço ali. Essa bica do Kenna é, pega um espaço muito longo. E consegue prever o Drive Impact. Ele agora vem punição forte do Momote, hein? Olha aí, ó. Puniçãozinha de oito hits do Momote. Vai batendo na parede e stunou, rapaz. Olha essa oportunidade do Kenna de fazer um combaço em cima do Jamie. Que acaba... Ai, meu Deus, vai matar. Quase, velho. Foi quase. Se a animação do Super Arte nível 3 ele tivesse pegado, ele tinha matado. Na moral. Galera. É isso, essa foi a última luta que a gente teve aqui do vídeo do Momote. Espero que vocês tenham curtido. Cara, o Ken do Momote realmente tá muito, muito absurdo. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal, esse gameplay. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do Ken, deste Pro Player aí, que a gente sabe que é muito conhecido na cena de Street Fighter. Eu vou dar uma ver os comentários de todos. e vocês curtiram esse vídeo, comentem aí pra gente poder trazer mais, porque tem muitos vídeos de Pro Players consagrados aí em Street Fighter jogando o 6 na beta. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.